Vídeo aqui jogando esse modpack mais uma vez E como vocês conseguem ver, eu estou no mesmo jeito que eu tava quando eu parei no outro vídeo E agora vamos continuar fazendo o que nós estávamos fazendo Aqui eu adiantei isso daqui Esse daqui uma arvorezinha que ainda tá grandinha E aí vamos fazer isso aqui crescer aqui de novo esse... essa Ah, consegui aqui mais um cocô. Essa linha aqui, né, é, ela vai ser bastante útil pra gente. E eu vou precisar de nove delas, por enquanto. Por que nove? Porque nós precisamos fazer isso daqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui. Isso, isso, esses quatro negócios aqui vão ser muito importantes também. Que nós vamos usar nesse daqui, ó, esse do meio aqui. Aqui que tem essa parte fininha, e depois tem essa outra parte. Por quê? Deixa eu vir aqui aqui, ó. Que o nosso negócio é assim, nem sei como falar direito. Então, por exemplo, se eu pegar Dust e colocar ali, eu vou conseguir. É, Dust você faz com areia. Eu vou conseguir farinha de osso e esse sulfur Se eu colocar isso aqui nisso, eu vou conseguir é, Sapling de, de escuro, maçã, maça dourada E esse worm E assim vai indo, né? Então vai ser bem útil isso daqui, então nós precisamos de nove Desse daqui e só para lembrar, um desses se faz com três. esse daqui então vai demorar um tempinho, ainda, né? Tem que, vai ter que vou ter que esperar que assim crescer para conseguir aquela fibra para depois eu fazer a linha. Então, pessoal, aqui ó, eu já consegui os nove. Eu vim que assim na crafting table e vou. Colocar aqui, né? Eu coloquei aqui, ó. String mesh. E aqui no livro, vamos ver o que, que tá falando aqui, ó. Quest. Aqui. Tá, beleza. Beleza. Ah, aqui dá pra fazer um um que seria tipo um carvão né que você usa pra cozinhar as coisas só que aí eu usaria nesse né usaria aqui que é isso e isso viu aqui que não enquanto eu fazia eu já consegui mais dois cocôs e tenho três agora e aí se eu juntar com um desse eu faço isso daqui Só que eu não vou fazer agora porque eu não tô precisando. Pera aí, deixa eu ver. Tem semente disso daí. Deixa eu pegar aqui. É sugar... Aqui, ó, semente. Aqui, Consegue com a, com a pedra. Não com a pedra, não. Com a corse dirt, A terra grossa, acho que é o nome. Precisa de terra, né? Faz sentido. E precisa... Só que precisa de mais terra. Precisa de gravel também. Vou pegar aqui, é assim, mais um pouquinho. mais duas. Pronto. E aí coloca assim e assim Consegui aqui a é Corse Dirt Aí eu já consegui aí um momento você vê que ela é mais alta do que a outra, né? Que essa daqui na verdade, essa aqui que é mais baixa, né? Aquela que é mais alta ela volta a ser terra normal, né? Aí, eu voltou a acertar normal E agora eu preciso de água Que eu já tenho um pouquinho de água, mas preciso de mais um, dois. Isso Eu preciso fazer uma aqui a picareta e agora eu vou conseguir pedra que se você bater com a picareta você consegue esse, esses negócios aqui assim ó, que estão no chão aí eu vou conseguir pedra com isso aqui ó aqui eu consegui uma pedra eu quero mais Fez uma só aí eu consegui duas eu quero mais ainda. Aí, ah, essa sala aqui, que é 3x3. Que vocês estão vendo? Tem salas maiores. Tem 5x5, 7x7. Por... Acho que a maior é 11x11. 11. Deixa eu ver aqui. É. É esse o nome? Isso. Não, é 13x13. Maior é 13 por 13. E vai indo tipo 3, 5 e assim, tipo de, de ímpar em ímpar Deixa eu comer aqui um deles pra recuperar a minha vida. Vou pegar aqui assim um pouco mais de pedra. Deixa eu ver aqui que você precisa agora. É fazer uma, uma picareta de pedra. Preciso de. Aqui. Aí eu vou vir aqui na crafting table. Vou fazer picareta. Isso. Ó, você viu tudo o trabalho que eu tive pra conseguir essa picareta enquanto no mundo normal era tipo primeiro dois minutos cinco minutos eu já conseguia e eu aqui vai um sei lá quanto tempo deixa eu cadê o aqui disso daqui ó eu consigo isso Mas consigo tin. Team. Team Dust. precisa de uma picareta de pedra. Isso. Se você quebrar, você vai conseguir agora isso daqui, que são o Dust, né? O pó, o pó do minério. De alguns minérios. Tirei o que era pra usar. Eu vou pegar aqui assim um pouco. E eu preciso agora de mais pedra. Deixa eu conseguir aqui assim. É o quantas? São duas. Vejo mais seis. São seis vezes quatro, vinte e quatro. E assim, o vídeo, tipo, a qualidade do vídeo, vocês acham que está tá bom ou que deveria estar melhor? Tem uma pergunta que me surgiu na cabeça agora. Porque eu não tenho uns, alguns recursos, né, tipo não posso comprar um computador muito caro coisa assim do tipo, mas o que eu consegui fazer, eu vou tentar fazer. Eu vou precisar de um pouquinho mais de madeira pra eu o... Que eu quero fazer aqui ó, a fornalha. Que eu vou precisar. Eu acho que assim não é assim, né? Deixa eu vir aqui. E. Opa! E. É, tem que coisar pra conseguir o dinheiro mesmo. Mais uma, mais uma picareta aqui. Deixa eu aqui fazer stick. Aqui e agora eu vou fazer Carita Eu coloquei uma mais ali. E aqui que eu preciso de mais pedra e de mais oito. Isso. Seja, vamos fazer aqui assim a fornalha. Aqui. Vou pôr aqui assim desse lado aqui. O lugar eu que tá ficando meio apertado aqui, Aí eu vou pôr aqui a madeira mesmo. Vou pegar aqui, ó, três desses. Deixa eu pegar aqui assim mais um pouquinho de minério. Fazer aqui uma picareta de ferro. Aqui. Deixa eu vir aqui o que mais eu tenho que fazer Tá, isso daqui eu ainda vou fazer Tá ali coisando Isso daqui faz o que mesmo? Ah, sim Verdade Como é que faz isso? Já vi ali que eu posso usar De pegar aqui um pontinho. isso daqui Um fica ali, eu faço assim e assim, isso Ah, é uma coisa legal que eu vou fazer aqui é isso daqui, é, que você pode transformar de volta em coisa Mas eu não, não vou fazer por enquanto Meu imitado já tá ficando cheio pegar aqui isso daqui e isso daqui. Aí eu vou fazer o que eu tava fazendo, que é isso. Isso. as deixa eu mostrar que assim, ó. Que o baú, ele tem 9 de largura e 3 de altura. Só que aí se eu colocar ele aqui em cima, ele não abre. Mas com esse... Baú aqui que eu tô fazendo Ele não tem três, né? Ele tem que só dois de altura Mas se ele tiver ali em cima ele abre E a gente pode atualizar ele Depois eu explico o que é se atualizar Tipo, aumentar o tamanho do espaço Deixa eu vir aqui assim para ver onde é que tá Tá aqui, ó E hoje assim, invar Como é que eu consigo assim assim, invar? A vida de níquel e ferro. Beleza, aqui ó, níquel e ferro. Deixa eu de mais umzinho. Isso, e agora eu vou vir aqui colocar só quatro. Fazer mais madeira. Deixa eu vir aqui assim, ó. Aqui é de oak e de carvalho, né? Por aqui, aqui e aqui. E aí, eu vou pegar aqui assim um pouco de madeira. Então, pessoal, eu já peguei aqui assim mais um pouco de madeira. E aí, eu coloquei assim alguns itens aqui assim, né? Pra conseguir ficar melhorzinho aqui assim o espaço. E e agora eu vou fazer o que, é, o que faz com isso daqui fique maior, que é esse daqui, que é a previda disso daqui, ó. A do o bronze é como o mesmo é, cobre e tin. E de mais tin. Já consegui um, dois. 3, 4, 5, 4 já. Vou vir aqui assim, aqui ó. Aqui, aí, tá aqui mesmo. Aqui. Vou colocar aqui pra cozinhar, né? Refinar, nem sei como é que fala. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas aqui, okay, mas vai vir crescendo isso aqui enquanto vai esperando. Ah, deixa eu ver. Só que não, porque eu quero ver como que mais O invar já tenho. Tá aqui no meu inventário mesmo, já vou pôr. Não, não posso pôr ainda, porque depois eu vou precisar fazer o outro. Eu vou pegar a redstone que faz papo de ferro. Não okay, caiu uma redstone por enquanto. Aqui, ó. Veio duas certinhas. Aqui, ó. Já foi. Aí eu vou por aqui assim. Pra conseguir isso. Aí eu vou por isso daqui aqui assim. E depois esse aqui. E é conseguir isso. Que aí vai. Pra isso aqui crescer e aqui, agora mais, ganhamos mais espaço, né? ganhamos mais duas linhas, é bem legal. Depois eu vou ter que fazer isso daqui, só que vai demorar bastante ainda, né? preciso aqui, ó, Vou refinar aqui três ferros para fazer um balde para eu conseguir pegar a água que tá aqui. Ai, mais rápido. Dois, vou fazer mais um. Vamos lá, vamos lá vamos isso vem, aqui e aí eu vou pegar isso daqui peguei isso agora deixa eu ver aqui o que apareceu aqui a ah, fazer isso daqui que aí para isso que eu preciso daqui eu preciso desse Dust aqui e eu quero fazer. eu quero nada, não, não. Eu preciso fazer isso daqui, ó. é com o stick. Cadê as minhas madeiras aqui? Que é stick. Tem stick aqui? Não. Eu posso ter mais duas madeiras. Ok. Aqui, deixa eu fazer aqui. Ok, fazer. Aqui. aqui e aqui, não, nossa, não tô fazendo uma coisa nada a ver com o que eu ia fazer, mas tá aqui. E tem um outro, eu acho que é assim, porque eu precisaria de outro. Não, então esquece, depois eu faço aquilo, só então que esqueci. Só que eu nem sei se é assim direito, mas é alguma coisa assim parecida. Eu preciso da Dust, cadê? Aqui, ó, Dust, que faz com areia, que faz com gravel, que dá na pedra, beleza. Vou aqui assim. eu não sei se eu vou bater na, na parede ou se eu vou fazer uma picareta de madeira. Não, acho que eu vou usar isso aqui, já que eu já tenho uma picareta de madeira. demorar, eu vou pegar, tem até a picareta acabar que não é não falta muito né falta um pouquinho e aí depois eu vou transformar até ter a Dust e esse modpack vai demorar um tempo porque ele é tem muita coisa para fazer Olha tudo aqui: as, as quests que tem. Tem todas essas, e depois tem isso: todas essas daqui, essas de cá, essas daqui. Não, essa daqui não é muito, não, mas. Né? Esse. Esse. E esse. Então tem bastante coisa pra fazer. Então vai demorar um tempinho ainda pra isso aqui acabar, né? Vai dar bastante vídeo. E... semana passada, dia 4, né? que foi o semana passada? É, nós completamos 5 meses de, ca de canal, né? Porque... É... o primeiro vídeo que eu postei foi 4 de agosto do ano passado. Então com setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, das cinco, né? Então cinco meses de casal, de ca, casal não, né? De canal já. Deixa eu vir aqui para transformar aqui em pedra. Aí eu vim aqui, ó, aqui e aqui. Vim aqui assim. Tem um que você faz com ferro, igual é o mesmo formato só que é com ferro, que aí vai mais rápido. Tem com pedra também diferente. tem com pedra também, só que com pedra também mais rápido. Só que a diferença do desses aqui de. de ferro deixa eu vir aqui assim só que eu vou a refinar aqui um pouquinho pegar aqui assim ó três e aí um dois três isso deixa eu pegar aqui assim pronto e aí depois bota aqui e vem aqui assim Aqui eu já consegui a areia Aí agora só falta A outra lada. A Dust. Tá só duas Aí cadê o outro? Tá aqui e o pior é aquilo que vai acontecer. Para que assim, quando eu por aqui, transformou em 3. Só que eu perdi água. Ou seja, cada vez que eu transformo, eu vou ter que fazer mais água. Deixa eu pegar aqui assim. Isso. Acho que já tem aqui algo suficiente pra eu pegar, né? Aqui. Deixa eu ver aqui assim. Tá? Posso fazer vidro, que é... A clara aí... Não, eu já podia fazer vidro, mas... vocês entenderem. Ai, ah, esse domínio é muito chato, gente. não não consigo flint mesmo? Eu esqueci. flint é silix então, acho que é esse o nome em inglês ou em português ah, não, ficaria de ferro eu acho que eu já estou há um bom tempo aqui no vídeo né então acho que eu já vou acabar aqui nós conseguimos a clay né? esse daqui então, até o próximo. Tchau!